Podia ter te amado mais, mas fui insensível demais Podíamos ter tido um filho, mas seríamos pais tão perdidos Podíamos ter tido uma casa amarela igual você sonhou Podíamos ter feito tantas coisas, inclusive ter feito mais amor eu podia ter o emprego do ano, mas escolhi ser apenas um cantor Você podia ter escolhido outros homens, mas me escolheu e não me amou Eu podia ter falado não, mas minha voz fraquejou Quando você me olhou nos olhos e perguntou se isto era eu podia ter conhecido os teus pais no Natal, igual a gente planejou Ter levado meu violão pra te fazer uma serenata de amor Eu podia ter sido um bom marido, mas você nunca foi meu grande amor Podíamos ter tido vários filhos, mas será que os criaríamos com amor? O amor nos faltou O amor, o amor nos abandonou O amor, o amor foi-se embora O amor, o amor que a gente nem planejou Será que era amor de verdade? Podíamos ter ido bem mais calmos Dar tempo ao tempo não foi o que fizemos Podíamos ter aproveitado cada momento Mas éramos ocupados e não tínhamos tempo O amor foi embora e nem disse adeus Não diz pra onde iria, acho que ele se perdeu de nós Ou apenas se escondeu com seu cupido cúmplice às vezes me pergunto se o errado fui eu o amor não vem com instruções, não vem, não vem com manual O amor nos faltou O amor, o amor nos abandonou Será que era amor de verdade?